dia, nesta manhã de quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Estamos iniciando aqui com vocês o nosso plantão da manhã, a nossa edição da manhã do Web Jornal Mato Grosso ao vivo. Temos hoje a novidade de estar aqui com a participação dos nossos queridos seguidores do Instagram, acompanhando nos bastidores aqui toda a nossa movimentação. É, estaremos também trazendo para vocês aí muitas notícias, novidades ao longo desta hora que vamos estar com vocês. É, as principais notícias, aquilo que foi destaque nas últimas 24 horas em Alta Floresta, em nossa região, no estado e até mesmo no Brasil. Vamos destacar hoje as principais notícias. Para você que está já nos assistindo pelo Instagram. Basta você também conectar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br Marca do gosto ao vivo e você vai assistir este vídeo aqui ao vivo. Neste momento você estará nos assistindo e nos prestigiando. Nós tivemos probleminha aqui com a transmissão ao vivo, pessoal. Agradeço a todos pela participação. Vamos retomar a transmissão pelo Facebook, pelo Youtube. Então, a partir de agora, voltamos aqui com vocês, né, no nosso canal. E você pode sim estar acessando essa página nossa aqui é, novamente. Vamos trazer aqui, que estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram. E precisamos respeitar também os nossos os nossos seguidores que estão é, fazendo aí a graça de nos acompanhar pelo Instagram. Apesar de que podem sim correr lá para o nosso Facebook Mato Grosso ao vivo e você também estará acompanhando novamente a retransmissão. Tivemos esses problemas técnicos, são passivos de toda e qualquer empresa jornalística de, de estar acontecendo e nós lutamos diariamente para que cada vez mais eles possam ser superados. Estamos aqui então, vamos reiniciar a nossa transmissão que já começou aqui e vamos transmiti-la de novo ao vivo para vocês. Você que está aí no Instagram, continua nos acompanhando, sim, com toda certeza, tá? Vamos ampliar a tela aqui, agradecemos desde já. vocês tiveram aí uma parcela de visão dos nossos patrocinadores, vamos voltar com eles agora para que também o pessoal ali de casa possa acompanhar quem são aqueles que acreditam neste projeto nosso do Portal Mato Grosso ao vivo. Muito bem, estamos já de volta com vocês aqui. É, nós temos infelizmente um triste relato aqui de uma tragédia que ocorreu ontem, que foi aí o falecimento do pioneiro Tim Benetti. Faleceu após um grave acidente em Alta Floresta e nós vamos trazer essa notícia para vocês. O pioneiro Tim Benetti falece após acidente em Alta Floresta. Há mais de 40 anos se instalou na cidade pelo pelo polo do extremo norte de Mato Grosso, onde mora morava, né, com a família, com parte da família. Faleceu no início da tarde de ontem, quarta-feira, dia 20, o pioneiro José Antônio Benetti, conhecido popularmente como Tim Benetti, que era natural de Engenheiro Beltrão. José Antônio Benetti era também cantor Conhecido com o codinome Tim Benetti, em sua página do Facebook, muitos vídeos e canções de autoria compostas ao longo de sua carreira. Tim era morador do setor H, região central. Foi na Avenida Acerola onde aconteceu a tragédia. Uma investigação deverá ser feita, mas informações apontam que ele transitava com sua moto quando perdeu o controle, saiu da pista bateu em uma grade e depois derrubou o um muro caindo do outro lado, o muro de uma residência. Era a final da manhã quando ele bateu a moto. O corpo de bombeiros de Alta Floresta socorreu e encaminhou às pressas ao Hospital Regional Albert Seidi, onde chegou em estado muito grave. Foi levado em pouco tempo para a UTI, mas não resistiu às múltiplas fraturas e outros traumas causados pelo acidente. O óbito de Tim Benetti foi confirmado ao meio-dia e 35 de ontem, quarta-feira. A família Benetti, aí os nossos mais sinceros sentimentos, né? Tim, eu que o conheci pessoalmente, tive a honra de conhecer e sabemos muito bem que era uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida aqui em nosso município tinha sim eh, o respeito de todos os pioneiros da nossa cidade, por ser eh, um daqueles bravos guerreiros que aqui chegaram há mais de 40 anos atrás e deram o seu suor, o seu sangue, a sua vida por essa cidade. Então, deixamos aqui as nossas condolências máximas a toda a família e... e que Deus console e conserve aí com forças a todos os que ficaram aí e vão ficar na saudade do nosso querido Tim Benetti. Vamos mais uma vez aqui trazer um pouco dos nossos patrocinadores, lembrando que é, todos eles são aqui agora exclusivos da marca Mato Grosso ao vivo. Muito bem, agora vamos trazer aqui notícias policiais, com relação a um horrendo assassinato que ocorreu no município de Guarantã do Norte, há poucos meses atrás, onde uma dupla de assassinos cercou, esfaqueou um cidadão do município, aí, devido a rixas do passado, e então, de lá para cá, os dois foragidos, se é, viam aí perseguidos pela polícia e um deles foi localizado no estado do Pará. Nós vamos trazer para vocês aqui com relação a este caso, que foi noticiado desde ontem pela manhã por toda a imprensa estadual. Autor de homicídio cometido em barbearia em Guarantã do Norte é preso no Pará, no estado do Pará, né? Nós temos aqui... Com relação ao foragido que teve a sua prisão preventiva decretada pela justiça do estado de mato grosso após a investigação da delegacia de guarantã do norte para apurar o crime ocorrido no mês de maio muitas pessoas vão se lembrar porque foi um vídeo que circulou amplamente em todas as redes sociais grupos de whatsapp trazendo aí a triste imagem da cena de como foi esfaqueado como foi morto o cidadão o segundo irmão procurado por participar de um homicídio em uma barbearia na cidade de Guarantã do Norte, a 715 quilômetros do norte, norte de Cuiabá, foi preso nesta sexta-feira, dia 19, no estado do Pará. Apesar da prisão dele ter sido na sexta-feira, a notícia começou a circular apenas ontem. Durante troca de informações entre as policiais civis, os policiais civis para cumprimento do mandato judiciário dos dois estados, Pará e Mato Grosso, durante diligências para identificar o paradeiro do suspeito, foi descoberto que ele estava residindo no município de Uruará, no estado do Pará, que fica a aproximadamente mil quilômetros de Guarantã do Norte. Conforme o delegado Lucas Lelis Lopes, da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, recebeu denúncias anônimas pelo número 197, dando conta do local onde o foragido estava, com detalhes sobre a casa, do trabalho e a rotina que o mesmo levava. Então foi solicitada a Polícia Civil do Estado do Pará, a qual efetuou a prisão do investigado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedida pela, pela comarca de Guarantã do Norte. Abre aspas. A investigação foi concluída e os dois irmãos foram indiciados por homicídio qualificado, por, pelo, pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A motivação foi vingança, bem como o primeiro irmão já havia sido preso em flagrante na época dos fatos, pontuou o delegado eh, Lucas Lênis Lopes. Lucas também destacou a importância da contribuição da população com denúncias anônimas, sérias como esta, que são fundamentais para o bom desempenho do trabalho da polícia civil e refletem aí a credibilidade que a instituição possui junto à sociedade. O crime. O homicídio ocorreu na noite do dia 5 de maio, em uma barbearia, no bairro Cidade Nova, onde Nelson Favoreto, de 43 anos, foi morto após ser surpreendido por dois irmãos armados com uma faca. A vítima estava sentada esperando para cortar o seu cabelo, no momento em que os suspeitos entraram no salão, já cercando e desferindo os golpes de faca. A vítima tentou se defender, porém foi a óbito no local. A fonte aqui da notícia é da própria assessoria da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Você pode estar aqui acessando essa matéria através aqui do portal Mato Grosso ao vivo a qualquer momento, é um dos destaques de hoje. Nós vamos fazer um breve comentário aqui em relação a essa barbárie, e estamos assistindo praticamente todos os dias com relação ao um alto índice de violência, de crueldade, que está sendo, sim, é, aplicado contra seres humanos. Quer dizer, hoje em dia me parece que as pessoas estão enlou, enlouquecidas, seja por qualquer motivo fútil, ou até mesmo um motivo que venha a ter uma certa parcela de relevância para alguns, como nesse caso que se tratava de uma vingança, infelizmente tirar uma vida humana passou a ser uma coisa banal, como simplesmente rasgar uma folha de caderno, ou, ou, vestir, ou trocar uma roupa. Temos que levar em conta de que somos seres humanos, racionais, e temos alma, sentimento, coração e inteligência suficiente para superar qualquer dor. Para superar qualquer tipo de trauma que estejamos passando, E por isso mesmo, precisamos sim ter mais humanidade em nossas vidas. Por pior, por maior que seja o motivo de uma vingança, isso não justifica é, pagar com a mesma moeda. Vamos trazer agora um pouco mais dos nossos patrocinadores e voltamos em instantes. Muito bem, estamos trazendo para vocês as principais notícias das últimas horas, as notícias de ontem, é, assuntos policiais, assuntos políticos e, todo, e tudo aquilo que permeou aí o universo da notícia com relação ao nosso município de Alta Floresta e região. Esse aqui é o nosso portal Mato Grosso ao vivo, onde você está assistindo ao vivo, né, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram pelo Facebook ou pelo nosso YouTube, né? YouTube barra Mato Grosso ao vivo. Basta procurar, você vai nos encontrar neste momento com essa transmissão para você e participe aí com seus comentários. É muito importante para nós o seu joinha, o seu like, ah, os seus comentários, ah, o seu compartilhamento, caso seja necessário aí para que vocês estejam também participando, interagindo conosco aqui através das nossas redes sociais, certo? Vamos trazer agora a próxima notícia que diz respeito à política. Já está em andamento aí o processo eleitoral em todo o país, né? Vários pré-candidatos, várias pessoas estão aí se dispondo a participar deste pleito eleitoral, entre eles para os cargos de deputado federal, é, deputados estaduais, senadores e presidentes da República. E presidência da República, perdão. Vamos aqui agora trazer a, a, com relação ao Pardal. O Pardal é um aplicativo elaborado pela Justiça Eleitoral que ele permite que as pessoas possam, sim, é, participar com denúncias sobre diversos casos aí que possam ocorrer com relação a crimes eleitorais durante essa eleição. O aplicativo Pardal começa a receber denúncias de crimes eleitorais, a ferramenta é um importante canal entre a população e o Ministério Público Eleitoral, com o objetivo de coibir crimes eleitorais. Então o aplicativo é esse aqui, tem essa aparência aqui, quando você buscar no seu Apple Store ou no seu Play Store, ali, você vai ter esse aplicativo. Os eleitores que identificarem indícios de irregularidades eleitorais com relação ao pleito de 2022 podem fazer denúncia pelo aplicativo Pardal, que já está disponível para download. O app é gratuito e pode ser baixado nos sistemas iOS e Android ou acessado pelo formulário online, que é do próprio site do TSE. Acessando aqui... Como está aqui posto no portal Mato Grosso ao vivo, acesse aqui, você vai automaticamente estar é, sendo é, arremetido para a página do Mato Grosso ao vivo e vai poder, assim, acessar a página do TSE. Como ainda não há, não há oficialmente candidatos registrados, o aplicativo, por enquanto, permite o direcionamento para o relato de supostos casos de propaganda eleitoral antecipada e de outros ilícitos eleitorais que demandam a atuação da promotoria e da procuradoria eleitoral em cada localidade. Por exemplo, em cada cidade, você pode fazer sim a sua denúncia pelo aplicativo e as mesmas informações estarão sendo encaminhadas para a promotoria e a procuradoria, procuradoria eleitoral de cada município. A partir do dia 16 de agosto, com o início da pro, propaganda eleitoral voltada às eleições de 2022 e com as candidaturas oficial, oficializadas, o pardal será habilitado para o recebimento de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Nesse caso, as denúncias cadastradas serão distribuídas para a Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado. Vale destacar que a apuração de todas essas irregularidades compete ao Ministério Público Eleitoral. O aplicativo o Pardal ficou, funciona como um sistema que fortalece os princípios da participação popular, da transparência e da lisura do pleito eleitoral. Além das irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como, por exemplo, a compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso da máquina pública para fins eleitorais. O uso indevido também dos meios de comunicação social, que é uma nova regra inserida Há pouco mais de duas, três eleições, onde a própria Justiça Eleitoral está, sim, monitorando o, a forma como são feitas as propagandas eleitorais nas redes sociais. Para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma, autoriza, uma atualização no aplicativo, com o objetivo de facilitar a integração com o processo judicial eletrônico, o PJE e possibilitar a geração de estatísticas quanto às denúncias recebidas e tratadas. As melhorias realizadas também buscam aprimorar a acessibilidade para o usuário e assegurar o sigilo das informações do eleitor, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Qualquer pessoa pode usar o aplicativo para fazer denúncia, sendo vedado o anonimato. Portanto, deverão constar na denúncia obrigatoriamente o nome e o CPF do cidadão que as encaminhou, além de elementos que indiquem a existência do fato, como vídeos, fotos ou áudios, resguardados ao denunciante o sigilo das informações pessoais e a confidencialidade de sua identidade. Em caso de má fé, o usuário que fez as denúncias responderá pelo ato e ficará susto sujeito às penalidades cabíveis. Essa notícia você encontra, então, aqui, como, conforme estamos mostrando, no portal matogrossoalvivo.com.br. Vamos, sim, fazer agora um breve comentário sobre essa questão do pardal que surgiu desde as eleições de 2016, foi uma inovação na época, não funcionava muito bem, várias reclamações surgiram, foi aprimorado para 2018, 2020 e de lá para cá há sim o interesse da Justiça Eleitoral em estar possibilitando que cada cidadão que se sinta aí é, ultrajado com qualquer tentativa de crime eleitoral possa sim participar fornecendo a denúncia. Conforme foi explicado aí é vedado o anonimato, ou seja, a pessoa tem que se identificar. Porém, a própria justiça está dizendo e garantindo aqui, através do Ministério Público, que será preservado o sigilo da fonte e a confidencialidade. Ou seja, necessariamente o político uh, ou o autor dos crimes eleitorais, ele não ficará sabendo quem serão, as, quem serão aqueles que fizeram a denúncia. Ou seja, é uma maneira óbvia da justiça eleitoral resguardar com segurança aí qualquer tipo de perseguição, de retaliação, de vingança por parte dos políticos ou de seus agregados aí que estejam envolvidos em tais denúncias. Vamos agora, então, aqui é, trazer para vocês mais uma vez... É, gostaríamos de lembrar que todas essas empresas que participam desse projeto inovador do nosso portal estão aqui, é, é, foram solidárias com o projeto e estão cada vez mais acreditando. E você também que é empresário de alta floresta e região pode sim estar conosco em nosso hall aqui de, de parceiros e, e de participantes da, da na nossa publicidade comercial. Eu quero destacar vários nomes que já estão presentes, por exemplo, a ultra popular do nosso amigo Miranda, da nossa amiga Leandra, a Karen Modas, do nosso amigo Valtão, o Walter da Karen Modas, né? o pessoal lá da Net Ultra, que é hoje uma das principais fornecedoras, se não a maior fornecedora aí de internet via cabo, de alta floresta e região. Temos também o pessoal da churrascaria Safari, vai um abraço para o meu irmão, meu amigo Magrão. Temos também o pessoal da Alta Veículos. Alta Empreendimentos, nosso amigo Abud, né? o pessoal da JMD Urbanismo, que sempre acreditou em nosso projeto, vai um abraço para o nosso amigo Joel Bedim, né? o pessoal que, que também investe aí amplamente em nosso município, com o projeto do Aquarela Amoa, bairro planejado, e do próprio Amoa Resort, né? o, o principal bairro, aí, a principal obra dessa dessa desse grupo de empreendimento ou imobiliário. Vamos contemplar pessoalmente cada um dos nossos parceiros e colaboradores deste projeto. Muito bem. Conforme fomos lembrados aqui por algumas pessoas que nos participaram, é, com relação à primeira matéria, que diz respeito à decisão da Justiça, é, em negar aí um pedido de danos morais feito pela prefeita de Carlinda, Carmen Martinez, é, no último dia 13. A decisão foi proferida em 27 de junho. Nós vamos repassar novamente essa matéria, justamente porque no momento que estávamos transmitindo ela, no finalzinho, nós tivemos uma queda da transmissão, São coisas que podem acontecer a qualquer momento é, nesse mundo tecnológico. Então, vamos novamente trazer a matéria sobre a decisão da justiça que rejeitou os danos morais pedidos pela prefeita de Carlinda contra o seu ex-adversário político é, no último pleito eleitoral. Justiça rejeita danos morais pedidos por prefeita de Carlinda contra o ex-adversário político partidário. A ação foi motivada por supostos ataques profissionais, é, pessoais dirigidos contra a prefeita Carmen Martinez, nas últimas eleições de 2020, a juíza Milena de Lima e Souza Paro, da 4ª Vara Cível, indeferiu em decisão preliminar no último dia 27 de junho, quanto aos processos número 1028 15, 2021 811 0007 onde a prefeita do município de Carlinda Carmelinda Leal Martinez Coelhos acusava o candidato, o ex-candidato a prefeito no último pleito eleitoral Francisco André Prado, por suposta prática de calúnia e difamação feitas através de redes sociais, o qual foi seu adversário ao cargo em 2020. A prefeita Carmen Martinez Requeria em seu favor uma indenização por danos morais, alegando que, abre aspas, no dia 12 de dezembro de 2020, o requerido proferiu diversas acusações em suas redes sociais, atribuindo à administração pública municipal a prática de atividades fraudulentas. fraudulentas. No, na época, o candidato, o ex-candidato, postou em sua rede social, abre aspas, só lembrando que o projeto que contempla a lei Aldir Blanc está sendo uma fraude em Carlinda, porque grande parte, grande maioria dos beneficiados do auxílio que a lei propõe já foram contemplados com auxílio emergencial. E a maioria dos que estão recebendo esse auxílio de forma fraudulenta estiveram dias atrás criticando candidatos a vereadores que foram citados nas redes sociais. Fecha aspas. Em sua defesa, o acusado alegou que, abre aspas, alegou que agiu dentro do limite de sua liberdade de expressão, sendo que efetuou os comentários anexados à petição inicial e neles não houve menção ao nome da autora, de forma que não é possível identificá-la, estando apenas expressando sua opinião. Fecha aspas. Em sua decisão, a juíza Milena Ramos, Concluiu que, abre aspas, a opinião emitida pelo requerido não demonstra a presença do elemento subjetivo do crime de calúnia, pois não se constata a vontade livre e dirigida de imputar falsamente à autora a prática de um crime, além de não se evidenciar a prática de difamação, pois a simples propagação de um conceito ou opinião pessoal, Sobre a atuação da administração municipal não se enquadra ao tipo penal da difamação. Fecha aspas. Abre aspas. Por fim, é sabido que a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos 4 e 9 Contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e a honra subjetiva. Assim o é também com direitos à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, 4º, é, 14o e o artigo 220, todos da Constituição Federal. Fecha aspas. A prefeita pedia a título de indenização por danos morais a quantia de 44 mil reais, além de, abre aspas, tutela de urgência inibitória no sentido de fazer com que o requerido se abstenha imediatamente de difamar, caluniar ou injuriar a requerente, em qualquer meio de comunicação, incluindo-se grupos de aplicativos, de mensagens e redes sociais, proibindo-o de direta ou indiretamente citar ou vincular o nome da requerente ou qualquer, a qual, ou qualquer notícia que lhe disser respeito, sob pena de condenação deste pagamento de, de multa pecuniária diária no valor a ser arbitrado por este juízo, pelo eventual descumprimento da ordem judicial. Nós estivemos em contato com a prefeita Carmen Martinez no último dia 28. Logo que tivemos acesso à decisão, ela afirmou que iria sim recorrer da decisão e não queria se manifestar quanto a mesma é, fora do processo. Porém, passado todos os prazos de recursos, não houve é, por parte dos advogados da prefeita, na pessoa do, do advogado Rony, de Abreu Munhoz, qualquer manifestação ou contestação contrária à decisão da juíza de Alta Floresta. A decisão, ah, perdão, a defesa do ex-candidato Francisco André do Prado, nós temos um pequeno erro ali de digitação que foi introduzido na matéria, mas é Prado, viu? Ficou por conta da advogada Maria Luísa Borges Santos. Então, a íntegra da decisão você pode sim acompanhar aqui pelo portal Mato Grosso ao Vivo, onde tem aqui é, assinado digitalmente pela própria juíza tudo aquilo que foi decidido com relação à queixa é, apresentada aí contra o ex-candidato e adversário da prefeita Carmen Martinez. Vamos agora, então, é, mais uma vez, né? que vocês contemplem aí prestigiem aqueles que acreditam no nosso projeto, nos nossos patrocinadores e é a única forma de dar sustentação às nossas lives diárias, ao nosso web jornal, e estaremos trazendo todos os dias para vocês. Muito bem, estamos de volta. Agora vamos falar sobre operação policial. Uma grande, mega operação policial está ocorrendo em Mato Grosso. Nesta quinta-feira, a polícia, a, o GAECO né, ambiental, a polícia civil, as delegacias regionais de vários municípios estão aí, é, participando junto nesta mega operação que vai trazer aí é, muitas novidades com relação à apreensão ambiental, apreensões ambientais. Operações apuram esquema de fraudes ambientais virtuais em Alta Floresta, Sinop, Cuiabá e Santa Catarina. Ao todo estão sendo cumpridos 25 mandados sendo 5 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão. O grupo de atuação contra o crime organizado ambiental, o GAECO Ambiental, deflagrou nesta quinta-feira, hoje, dia 21, duas operações com o objetivo de reprimir a atuação de organizações criminosas na área ambiental no estado de Mato Grosso. As ordens judiciais expedidas pela 7 Vara Criminal de Cuiabá estão sendo cumpridas em municípios do norte do estado, entre eles Alta Floresta, Sinop, Cuiabá, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e também há mandados cumpridos em Cuiabá e no estado de Santa Catarina. Não sabemos informar ainda a cidade. De acordo com o GAECO Ambiental, a primeira operação denominada de visa combater empreendimento criminoso que supostamente teria se especializado em fraudar a gestão ambiental no Estado, mediante a utilização de créditos florestais existentes apenas no mundo virtual, porém mascarados sob o manto de manejos florestais existentes. Tais créditos, após emitidos virtualmente, eram transferidos em seguida para outras empresas, maquiando em tese a origem ilegal do produto florestal, fazendo uso para tanto inclusive de laranjas e envolvendo empresários, engenheiros florestais, contadores, entre outros profissionais. As investigações, conforme o GAECO Ambiental, tiveram início em 2021. Os alvos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, falsidade ideológica, de uso de documento falso receptação, transporte ilegal de produto florestal e crime contra a administração ambiental, cujas penas máximas somadas podem chegar a 28 anos. Já a segunda operação, denominada Sorocaba, investiga eventual ocorrência de fraudes ambientais envolvendo extensa área de propriedade rural localizada no médio norte de Mato Grosso, com diversos conflitos, Atuam nessa ação conjuntamente os peritos do Ministério Público e o Batalhão de Proteção Ambiental, estando todos em diligência para o cumprimento. As duas operações, com o apoio do GAECO, da capital, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, a DEMA, das Delegacias Regionais de Sinop, Alta Floresta e Guarantã do Norte, do Batalhão de Proteção Ambiental, do Instituto de Defesa Agropecuária, do Estado de Mato Grosso, o e de peritos do Ministério Público, ocorre hoje, então, e deve é, trazer vários resultados aí durante essa semana. O significado da palavra da Operação Ramadriade, na mitologia, é a ninfa que busca os bosques que nascia e morria com as árvores. Deixa eu corrigir aqui. Na mitologia, é a ninfa dos bosques, que nascia e morria com as árvores de cuja guarda estava incumbida e das quais se julgava prisioneira. A palavra Sorocaba, por sua vez, em tupi-guarani, significa terra rasgada. Se você gostou dessa notícia, você pode estar aqui é, não só assistindo o nosso canal mas também nos prestigiando através do portal Mato Grosso ao vivo. Você vai sim acompanhar essa notícia que está na capa do site, neste momento você pode é, estar compartilhando a mesma para, para os seus parentes, amigos ou interessados aí que possam estar querendo é, saber mais informações sobre este assunto. Nós ficamos por aqui hoje, a gratidão imensa pela sua audiência, gratidão a Deus e por todos os nossos patrocinadores. Né? Vamos encerrar com eles e voltamos então amanhã, no mesmo horário, a partir das 10 horas, aqui com vocês.